Está querendo aumentar sua rede pela internet, mas fica só quebrando a cabeça com as ferramentas por aí? Seus problemas acabaram! Conheça agora o Recrutador MMN. É uma plataforma digital tudo em um. Isso mesmo, em um único lugar. Você pode criar uma página de captura, uma página de vendas e uma página de recrutamento. E até mesmo criar uma página do seu jeito, clicando e arrastando blocos prontos. É tudo muito simples. Mas não é só isso. Você conta também com um sistema de automação digital que podemos chamar de autoresponder. Onde você programa uma sequência matadora de e-mails para ganhar a confiança do seu lead. E também você conta com um sistema de e-mail marketing para criar suas campanhas de e-mail para sua lista e enviar quando você quiser, mas não acaba por aí. Com o Recrutador MNN, você ainda pode usar o robô do Facebook e enviar notificações pelo Facebook, exportar sua lista de contatos, gerenciar eles e muito mais. Ah, por falar em contatos, já imaginou ter o controle dos seus contatos com um clique? Você pode agendar o dia de uma reunião, o dia de retornar a um contato, riscar ele da sua lista, enfim, isso é tudo que você quer em um recrutador online. Tudo em um único lugar, com o Recrutador MMN. Ah, e conheça nosso programa de afiliados e saiba como ganhar uma boa grana indicando o Recrutador MMN para seus amigos e da Online. Não perca tempo, crie sua conta agora!